O Free Fire vem se mostrando um jogo completamente diferente do que era achado há uns 3 anos atrás. Onde muita gente dizia que esse jogo não vai pra frente porque o gráfico é uma bosta. E realmente, mano, o gráfico era uma merda, velho. E, mano, eu sinceramente, eu jogo Minecraft tipo uns 4 anos, assim. E eu já joguei muito esse jogo, tá ligado? Só que nunca pra focar assim. Mas, recentemente, mano, eu pensei... ah. Eu vou agora eu quero postar vídeos assim de.. É tutorial. Tutorial não. Tipo, eu quero postar vídeos assim mais de jogo diferente. E eu decidi que eu tava, vou jogar agora Free Fire. Mentira, mas eu vou jogar só um dia. Pô. Agora falando mais sério. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje, velho, eu, tá, eu vou estar tá mostrando aqui, mano, como é o Free Fire, velho, que eu tô jogando aqui, véio, porque eu sei que você já jogou, véio, não adianta mentir, velho, se tu no jogo, tu pelo menos já, já viu assim, tá, ligado? que boa, né, rapaz, volto no assunto aqui, é, seja bem-vindo a mais um vídeo, mano, e hoje, eu vim estar, tá, jogando isso aqui, depois de muito tempo, e sim, eu tenho uma conta boot aqui, velho Justamente porque eu tenho uma original aqui Minha que eu uso pra jogar de vez em quando Mas raramente eu jogo, tá ligado? Então eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui, mano Como é o pro play aqui Do, do... só capa, tá ligado? Porque se vocês querem ver capa É só vir aqui, ó, ó Vou abrir esses negócios aqui de vez aqui ó, Recebi porra nenhuma, né? <risos> Mentira Mentira Não Mano <risos> ah, meu parceiro, meu conseguiu cobra no jogo, velho. Impossível. Bom, rapaziada, com... voltando no assunto, velho conseguiu cobra, sendo que na minha conta oficial eu não consegui. Mas seja mais um dia não é nem hoje, eu vou estar jogando essa porra aqui logo. Então, bora lá de enrolar. Se boa, joga logo isso aqui. Vou no modo clássico mesmo, que essa conta nova aqui não tem muita experiência. Beleza, mano? Eu tô aqui no lobby, velho. E como eu estou também sou iniciante, só cai assim, como o jogador de FIFA fala, é boot, tá ligado? Eu não vou dizer boot, porque eu sei que povo vai muito alguém aqui. O único que tem um personagem a não ser o Adrian e o, a mulherzinha lá com vocês vão É eu, velho. Então, tipo, não é porque os caras não têm skin que eles não é bom, tá ligado? Então, bora esperar aqui esse negócio carregar, velho. Ah, saudades de minha conta, velho, que eu tava jogando Enfim, rapaz, se vocês gostarem mais desses vídeos de Free Fire, eu trago mais, tá ligado? Porém, você tem que deixar bastante like aí, porque eu mudei que o o nome do canal Porque justamente quero postar mais vídeos de jogos diferentes, porque é Minecraft, velho, enjoa, enjoa Então, bora aqui, velho Vou ativar isso aqui só porque eu não tenho nada pra fazer Olha que da hora lá, velho, os caras tudo com um passe lá, 27, 26, e eu vou cair ali, velho então, eu sei um pouco aqui do jogo, tá ligado? Eu tenho uma essência aqui boa, né? Boa. Boa, mais desgraça, porque o cara não acerta um capo nessa porra. Então, rapaz, ah, eu tenho que falar igual jogador de Free Fire. Né? Então, tropinha, estamos aqui, né? Vamos cair aqui nesse. Nishipard, chipard, ship, ship, sei lá, não sei falar inglês, mano. Você falar só o básico. Enfim, bora cair aqui, eu pensei que aquilo é um cara. Então bora cair aqui, velho, eu quero que eu caia com uma arma boa aqui isso aqui é carabina? Não, é a M10 Não, uh! Cai com uma arma boa, meu parceiro Ré, ré, ré Essa arma aqui eu tenho uma sense boa pra ela Vou Pegar aqui também um Vou pegar aqui uma Thompson E agora bora Bora cair pro palaquinho Nós vai Tentar tá achar aqui uns caras aqui, Pega essa bolsa aqui, ó Beleza Rapaz, só lembrando mesmo que não me xingue aí nos comentários eu posso fazer algumas nubices aqui Provavelmente eu não vou ganhar essa partida, velho Por mais que só tenha caído o boot Até porque ninguém caiu junto comigo, né, velho E sim, eu não sei jogar com arma de poucos tiros, tá bom? Não me xinga também Enfim, bora continuar isso aqui, ó Bora achar aqui, os Cara, cadê o cara, cadê o cara? Olha o capa Só o capa, sério, louco Quem dizer que isso aqui não foi capa, tá doido, rapaz Caralho, esse personagem é bom demais. Ó, ele tem uma grosa. Gro, gro, Esqueci o nome dessa porra. Enfim, essa arma aqui eu gosto de jogar com ela de vez em quando. É que ela é, é tipo de longe e de perto é boa. Ó, um gelo aqui. É, vou pegar aqui isso aqui, mano. Pega aqui também. Tá meio... Ah não, não tenho não. Mano, agora eu tô poderoso. Olha lá, olha lá. Tem um cara lá, ó vem aqui vem aqui olha aqui cara o oh, porra não dá um capa nessa porra ó oh, vou pegar essa aqui ó oh. se liga vai ser capa ave maria ave maria não mata mata mata não rouba aqui não Mata, mata, aí, capa capa agora mata Ô, oh, próprio ai na briseira beléu hoje divertido Toma capa Oi, eu falei, rapaz, é, que é Pro Play. Cê é louco? Olá, velho, lá um cara lá, ó. Quem quiser, sense chama PV, ó. Sans, ó, sense do pai, ó? Só capa, cê é louco. Ô, louco, foi mesmo. Caralho, eu falei capa, sendo que eu nem queria dar capa no cara. Viu? Deu pena. Mas enfim, tamo de boa aqui. E, cara, filho da pra lá, ó. Vem arrombado. Tá lá dentro, ó Mano, a... a, a aqui, o que, cara, Ó oh, a sense, ó oh, a sense do pai cara, oh, o oh, louco, meu parceiro Que sense maravilhosa essa sense Eu tô falando, você não tá acreditando Chama no, no, no Instagram lá, por Fala na hora a sense Nem tem um Instagram mais Olha <risos> é a porra da sense Ó, oh, se liga. Pô, velho, só, já foi três, acho, acho que eu já matei três com essa ciência de capa, velho, você é louco. Vou pegar aqui, muita munição, é porque essas armas aqui tem a mesma munição, então se uma gasta, a outra perde. É, não tem, não, tem não. Não. Caralho, eu pensei que eu ia vender minha arma, velho. Mano, vou eu vou para lá, velho. Lá eu posso morrer mais fácil, cá Claro que eu vou, olha aqui, ó. Se liga, ó, se liga. Eu acho que eu, eu, eu, tomei no cu. Ô oh, louco, velho. Você tá muito apelona, meu velho. Cê... Olha lá um felado da puta. Olha lá, olha um lá. Parece aqui uma porra. Olha é, lá, olha lá, olha lá, lá. Ave Maria, tem outro aqui. Toma capa. Essa aqui não foi capa. Outro... Toma. Matei Capudo Eu tô falando Quem é, quem é, é Piozinho Serol, Nubru Nubru ah, Comparado a mim Cara, tem gente pra porra aqui Toma porra, toma, toma. Oi, eu psiqui meu amigo Ó, tem uma arrombada ali embaixo. Tô pensando que eu vou morrer pra esses caras. pô Como eu falei, que é empiozinho, é. É coringa, é. Tuzinho. Enfim. Isso é louco, tô apelão demais. Eu tava achando que ia vencer. Eu tô achando que eu vou vencer, velho. Cara, o que é jeito dessa porra? Ah, é socorro, Nessa é em mim, toma aqui, cara. Toma aqui, capa. Já coisa aqui, vai ficando pros lados, tá ligado? Aqui, boa Se eu tivesse um emoji nessa conta, eu ia soltar o bandeirão aqui, os bagulho tudo. Olha lá, olha lá, olha lá, tá pra lá, tá pra lá Olha lá, olha lá o indivíduo Indivíduo, vem aqui, rapaz Matei, rapaz, não foi capa dessa vez Mas, ó, vou fingir que eu matei de capa Ah, porra, matei Aqui, ó Matei. Se liga, ó. Ô, oh, Ah, não. <risos> matei a. Capa do novo. Oh, Se liga. Matei. Tu, vai... eu... tu não. Ah, é. Eu... Arrombado. carai, Vocês viu isso, velho? Eu virei uh, a tela e já matei, ó. Oh. Ó. Oh, os caras estão tirando PV, ó, Eu vou esperar só quando um matar o outro, tá ligado? Na verdade, ó, toma aqui o capa logo Filho da puta, né, rapaz Toma aqui isso aqui, ó Capa Ô, oh, ganhei a partida, velho, cê é louco oh, o pai é brabo demais, velho Você é louco, ganhar a partida, velho Ó, pai 28 matado, velho Caralho Mano, então é isso, velho Espero que vocês tenham gostado Por mais que esse vídeo é meio aleatório Mas, pai, saiu da hora Eu concordo Fala aí, eu, eu falo a verdade Ficou da hora Cheguei aqui no nível 5 nessa porra aqui velho e agora ó ô louco velho que cabe isso o louco meu parceiro agora eu vou colocar tudo aqui ó. ave maria enfim rapaziada muito obrigado aí quem assistiu o vídeo aqui até aqui velho. então quem assistiu vai tomar no